Olá pessoal, boa noite, estou terminando mais um dia, mas eu estou com o caso de uma paciente de 53 anos, que compareceu ao consultório, indicada de uma ex-aluna, é, com queixa de ardência bucal. E hoje ela está no final do tratamento, o quadro está bem melhor, ela foi submetida a algumas sessões de laser terapia, utilizações, utilização de algumas medicações... E uma consulta bem detalhada, um exame clínico, criterioso, o acolhimento da paciente. E hoje, Sandra, vamos considerar, fazer um comparativo. Sim. Do dia que você veio, dando uma nota de 0 a 10, mensurando a sua ardência, seria que nota? Quando você chegou? Ah, de 0 a 10, 10, né? Porque eu cheguei aqui hoje sem quase nada, não sentindo ardência nenhuma. Hoje você tá sem dor, mas o dia que você veio, quanto você tinha de dor? Uh... de ardor de ardor 9 nove, né nove. e hoje você sente quanto de ardor? praticamente zero praticamente zero então é mais uma paciente que eu estou mostrando pra vocês compartilhando com colegas, amigos e os próprios pacientes que os quadros de ardência tenham um sucesso, tenham um tratamento e muitos pacientes dão o seu depoimento para que colaborem que ajudem com vocês, tá bom? muito obrigada, boa noite e até mais tchau, tchau